algumas casas para nunca colocar o seu dinheiro nelas, talvez uma das piores casas não de 2017 mas de qualquer ano mas eu vou mostrar aqui algumas casas que eu acredito que você nunca deveria colocar o seu dinheiro lá algumas delas eu utilizei e outras eu vi experiência de outras pessoas mas vamos ver aqui primeiramente aqui é a Bat City, algumas delas talvez você nunca conhece, nunca vai conhecer, mas digamos aí que você deu o azar de cair nessa casa para você não perder o seu tempo. A BetCity tem odds boas pra caramba, a maioria das odds acima do mercado, esse é o principal atrativo dela, mas assim como vários sites que tem uma interface não muito boa, geralmente também o funcionamento não é bom. Ela até paga, mas ela limita muito rápido, é tipo uma aposta, no meu caso foi uma aposta ela é russa, o que me parece, e casas russas geralmente não são muito confiáveis, mas eu botei ela como exemplo apenas para chamar atenção para isso, tem várias casas novas que surgem assim com a interface ruim para caramba, como essa aqui, a Bat City, e é, chama atenção também pelas ordens grandes, e quando você vai ver, ela ou te coloca limites muito rapidamente, ou te dão golpes, como em alguns casos que acontece aí na internet, então foi só para salientar isso mesmo que às vezes a casa não tem nenhum capricho com a interface isso às vezes pode servir também como aí um medidor se a casa é ou não boa outra casa aqui não é um ranking então não não tem aqui posições é aleatoriamente é a roadbatch, eu nem cheguei a depositar mas eu tenho conta nela há um tempão, inclusive eu fiz vídeo indicando ela por ela ter aqui na parte de Free Predict, onde você pode colocar suas apostas e se ficar bem colocado no mês você ganha aí uma grana. Mas aí, para minha surpresa, você vai entrar em contato com eles e eles nunca respondem, ou seja, não adianta de nada. Então, envia lá seus e-mails e eles nunca respondem nem pelo chat nem por nada. Você vai acabar perdendo seu tempo, ganhando ou perdendo. Então, não vale a pena colocar seu dinheiro aqui, porque eles não respondem pelo chat se você tem um problema que nunca vai conseguir a solução e se eles não respondem eu acho também que eles não vão é, depositar o seu dinheiro não, ela, eu cheguei a cadastrar ela apenas porque ela é, é praticamente igual a 188 bet, ela tem odds iguais, mercados iguais, até interface aqui na hora de apostar é um pouco parecida, mas enfim é só isso também, então por isso eu não confio e também não, não vale a pena colocar o dinheiro nela aqui, outra casa aqui também então, eu não recomendo você colocar seu dinheiro de jeito nenhum. É a GualBet. Ela tem inclusive várias casas de espelho igual a ela. E o problema dela, além dela limitar, ela ainda confisca o seu dinheiro. Por exemplo, às vezes você pode não estar fazendo nada, mas apenas por pegar odds desajustadas, ela pode entender que você está fazendo arbitragem, te limitar e ainda te devolver apenas o valor do seu depósito. E caso você tenha ganhado lá. Não importa se você está fazendo arbitragem ou não Você vai perder todo o seu dinheiro Ou seja, confisca os seus ganhos Te devolve apenas um depósito Então de jeito nenhum eu recomendo a Goalbet nenhum, Nenhuma outra casa é, que tenha odds semelhantes a ela E geralmente as outras casas que têm tem odds semelhantes a ela Tem interface igual também Uma interface também até pouco trabalhada Mas enfim, isso não tem nada a ver quando a casa é de confiança Mas não nesse caso aqui Golbet, eu acho que também poucas pessoas conhecem ou vão chegar até é, essa casa aqui. Eu não tenho certeza, mas suspeito que ela é russa também. Agora uma sequência de casas aqui, que na verdade tudo é uma só. Essa Stakabet, a Melbet, a 1xbet, pertencem a todas as três, acredito eu, tenho certeza quanto a 1xbet e a Melbet. Quanto a Stavikabet, essa aqui eu não tenho certeza, mas essas duas pertencem a 1xbet e a Melbet e estavakbet tem odds iguais a 1xbet. A 1xbit é a versão da 1xbet, só que aceita apenas criptomoedas, várias criptomoedas, como você pode ver aqui. Ó. Não só Bitcoin, mas qualquer uma, várias. Então, não recomendo ela de jeito nenhum, porque a casa que mais confisca de todas as casas é a 1xbet. Confisca todo mundo por qualquer motivo. Conheço vários exemplos de gente que perdeu dinheiro aqui na xbet E eu fui mais um que teve as odds, que teve o, o saldo confiscado. Ela atrai todo mundo pelos bônus e principalmente pelas odds, que é acima do mercado. Mas depois ela vai te limitar nas odds, te limitar no valor da aposta. E, a, e por fim vai confiscar aí a sua conta e ela é muito conhecida diferente das outras casas que eu falei até agora e não recomendo ela de jeito nenhum apesar dela sempre estar aí na lista de alguns sites que, de apostas que indicam ela e por último aqui uma menção honrosa ou desonrosa dependendo do ponto de vista é a Rivalo eu nunca tive problema com ela mas além da limitação que é normal mas várias pessoas estavam reclamando que ela é, confiscou alguns dessas pessoas isso realmente é verdade, ela é... isso vários que já foram confiscados lá pega o seu dinheiro, devolve apenas o valor do depósito e você fica sem nada, então, então apesar de eu utilizar ela eu recomendo, mas com precaução, eu nunca tive problema outras pessoas tiveram para mim ela continua sendo boa, tem odds boas e etc o único problema mesmo é a limitação limita aí com certa Rapidez. Então são essas casas aí que eu mostrei Que eu recomendo não apostar nelas Apenas arrivá-lo com um pouco de precaução aí Tomando os devidos cuidados para não ser limitado Não cometer nenhum erro E o principal erro aí que muita gente comete É fazer duas contas no mesmo computador Às vezes alguém já fez, você não sabe Vai lá, faz outra e acaba sendo confiscado Aí não tem nem como você reclamar Porque aí está nas regras de qualquer casa, não pode ter duas pessoas no mesmo IP fazendo uma conta na casa e às vezes não pode nem ser familiar, não pode ser duas pessoas da mesma família fazendo cadastro na mesma casa.